Tudo bem com vocês? Hoje estou aqui no Cabre Simulator e hoje estou aqui com minha irmã. Fala garotzinha. Então vai lá pessoal. Olá. E hoje a gente vai se divertir muito, né Dani? Quando viu a gente que lica na cabra ela fala. Ah. E a outra imita também. Vamos ver. Aí a imita. É outra outro que tá... que, é que tá Olha é lá. <risos> Legal, né? Que pensar. Vamos baixar aqui o volume. E agora, vamos lá. Vamos assustar. Em três, dois, um e... Uhul! Oh, oh, oh, oh. Pô! ela ah! <risos> bateu de cabeça! E ela ficou bugada! Tá. Morri! O que que tá Ela tá segurando! Oh, oh, oh, oh. Ah! <risos> tu, tu, tu, tu. Na cara dela <risos> Ah, ah, ah, ah Nossa! Vou pular pro meio da rua Pera aí, gente Vou pegar aqui E ficar aqui Uou! Tá, tá, Vamos lá naquela Naquela parte que que Só é? que eu vou ir como pinguim, que pinguim anda é muito rápido Vamos pingu pingu, pingu, pingu. Vamos lá. O Tchum. nome dele vai ser pingu, Nossa, de o pinguim é muito rápido, gente Nossa, não pinguim. deu, pera Só que o pinguim... Ei não. Uh! Tchurururu, é. ah, tchurururu deu ai, esqueci de colocar em câmera lenta, vai tutu, ah. ah. ah. galera Uou! Se Nossa! Nossa! Uou! Não. Nossa, galera! Dá para pra até o homem! Gente! Vai lá. Meu Deus do Fica céu. aqui, ó. Fica aqui. Fica aqui. Fica aí. Vai, Tinchá! Completamente normal aqui E essa cabra... Não, cabra Sara É, esse aqui já... Ui. Não, esse aqui, pronto Tchá Luta de cabra contra a cabra Vai lá vai dar um Tchá, tcha Não, espera vou... Pera Tchutchá Tchutchutchutchá Tchá tcha de Três da batatinha frita. Raiá, tchá, tchá. Raiá, raia. Então vamos. É acabar oh. com essa cabra. Nossa, gente. Vai, vai embora. Calma. Ronde, pô, nossa. Eu vou ganhar essa coroa! Você não vai me pedir isso, gente! Ei, você é uma cabra bem durona! Agora, vamos lá comer os cormelos! Ixi, bati a cara! Mas estou bem! Bateu é o pescoço! É, também! Hum? Oh, uma pata já ficou! Gordona. Agora outra outra pata também. Agora só falta as duas traseiras. Uma, olha lá a outra. E essa outra também. Goro cabeção! uma então cabra-cabeçuda, galera. Agora o último cogumelo. Será que ele vai fazer? Ai ah, eu enchei, galera! Eu enchei! Minha barriga enchou! Então esses cogumelos fazem isso Quatro cogumelos aumenta as nossas patas Um faz a gente ficar com o cabeção E o outro incha a nossa barriga Legal Então agora Nossa Eu dei uma cabeçada na placa, galera Tá bom Vamos lá então Lá naquele negócio que tá brilhando, gente Pra completar a missão nossa, olha. Cabra correndo caringa para pra fora. Tchá! Olha, gente. O troféu da... Deixa na cabeção da frente? O troféu da, cla... da... Ok, da cabra, da cabra, da cabra. Tropelei as palavras. Olha só que bonitinho. Agora, peguei pra mim. Agora temos 14. Olha. Olha, gente, o que será isso? Eu não sei. Ela é uma pintura de uma cabra. Então, agora, que outro lugar é pra gente ir? Deixa, deixa, eu, deixa eu abrir a árvore na frente. Vamos ver pra lá, é pra lá. Olha, a tá delta, gente. Que legal. Vamos pegar dinheiro, Dani. Vamos roubar riqueza. Desculpa, desculpa, mas olha, ninguém... Não reparem não, tá, gente? Por favor, mas eu sou só uma cabra, inofensiva, indo buscar dinheiro. Só isso, pra comprar um robô, só isso, tá bom? Não se preocupe. sou extremamente cuidadosa, sabe? Olha só como é que eu sou cuidadosa, tá vendo? Tá vendo aqui buscar um dinheirinho? Mas eu sou muito cuidadosa, tá? Prometo que eu não estraguei nada. Só estraguei esse quarto. Só isso. Mas só isso, tá? Só estraguei... Eu só estraguei isso daqui. Melhor eu sair correndo, Dani. Corre, corre. Pera, o que, que eu peguei? Eu não peguei o dinheiro, não. Dinheiro, volta aqui. Volta aqui, dinheiro. Ixi, dano, o dinheiro já era. Vem aqui, dinheiro. Pera. Pegar dinheiro, pronto, agora sim Vambora Vambora dinheiro ba... Tô bagunçando tudo Não bagunçar essa só também, né Já que a gente bagunçou as outras e... Será que tem um Esse aqui também Ah, só foi dá Olha, tem TV, gente Que legal Eu tô jogando, gente. Que legal! Eu não sabia. Tem como jogar? Vamos lá de novo. Ah, muito difícil. Gente, eu não sabia que tinha como jogar aqui. Mas é muito difícil. Que isso. Uou vamos tentar. Ah, gente, é muito difícil. Pera. Tá. Não <risos> pode ir na escada. Quase, eu quase consegui, gente. Ó, oh, consegui um. E. Olha só, papi. Tem aí um joguinho na, na TV da cabra. Olha. Agora vamos lá comprar o robô, né? Que a gente foi comprar. Vamos lá comprar o robô. Gente, muito legal. Um segredo novo, hein? Da cabra. Da cabra maluca. Quem quiser, olha só. Tem que vir. Vamos ver. Ai pra ir lá na casa. tipo assim? A gente vai nascer ali, certo, Dani? Vem aqui. É só a gente vir sair correndo igual uma cabra maluca e chegar nessa casa aqui a gente vem sai correndo até ui até essa casa que vai estar escrito, escrito coffee stand aí é só entrar e ligar a TV e jogar gente olha legal não sabia é um segredo novo da, da cabra maluca. A gente descobriu um segredo novo, galera. Então é isso, pessoal. Olha só, vamos lá comprar o nosso robozinho, né? Que eu peguei o dinheiro, né? Vamos lá, gente. Você sabe o que, que eu tava pensando? O okay. que? Fala. Eu não sei o que, que é esse negócio. Isso é uma máquina de robô, eu acho. É uma de pessoa. E é de robôs. Uhul! E então, pessoal, esse, esse foi o vídeo. vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Eu vou pegar o celular.